Olá pessoal! Nesse vídeo vocês irão aprender sobre coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas. E vocês aprenderão também sobre como representá-las. Além disso, veremos alguns exemplos de utilização no nosso cotidiano. Bom, então vamos começar. Nós entendemos como coordenadas cartesianas duas retas perpendiculares sobre um plano que são utilizadas para encontrar a localização de um determinado objeto no espaço. Nós temos aqui uma rede quadriculada, nós iremos traçar nela duas retas. A primeira reta é a reta horizontal, ou o eixo x, como nós iremos chamar. Mais adiante, nós daremos um nome para esse eixo. Temos, ainda, uma segunda reta, que ela fica na vertical. Vamos chamá-la de eixo y. O eixo x também é chamado de abscissa E o eixo y nós chamamos de ordenada. As coordenadas cartesianas são utilizadas em navegações, em aparelhos GPS. GPS significa Sistema de posicionamento global. É por meio desse aparelho que é possível, por exemplo, localizar a longitude, a latitude e a altitude de aviões. Com isso, os controladores de voo conseguem impedir que acidentes aconteçam. O GPS ele manda a informação para o satélite, e o satélite manda a informação de volta para a Terra nas torres de comando. Então, esses são exemplos de utilização das coordenadas cartesianas em nosso cotidiano. Bom, vamos agora jogar um jogo. Acredito que, por meio desse jogo, você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. O jogo é um jogo bem legal, ele se chama Batalha Naval. Então, vamos lá, eu vou apagar essa lousa. Pronto, apaguei a lousa e coloquei aqui duas redes quadriculadas. Então, nós temos aqui um eixo horizontal, e nós temos aqui um eixo vertical. Lembrando que essa aqui é a abscissa, e essa aqui é a ordenada. Vamos simular esse jogo com dois jogadores. Então, vamos imaginar que essa rede aqui pertence a uma pessoa chamada Roberto. E essa outra rede quadriculada aqui pertence ao Ricardo. Para iniciar o jogo, é necessário que cada um dos jogadores anote em seu papel individualmente, os quadradinhos que ocupam cada tipo de embarcação. Ele não pode mostrar para o outro jogador as anotações que está fazendo. Cada um dos jogadores terá que distribuir essas embarcações na rede quadriculada. Cada jogador pode colocar um navio de três canos, dois navios de dois canos, três submarinos, um porta-aviões e um navio de quatro canos. Cada uma dessas embarcações possui uma quantidade de quadrados que ocupa. Então, por exemplo, no navio de três canos, Roberta terá que marcar três espaços. E ela então decide aqui colocar na posição 2e. Então, ela vem aqui na posição 2e e começa a pintar os três quadrados. Ela então resolve colocar um submarino. Na posição 6A. O Ricardo fará a mesma coisa. Então, vamos fingir que o Ricardo resolveu colocar um submarino na posição 11D. Ele colocou aqui e resolveu colocar a embarcação, o navio de dois canos, na posição 3H. Então, ele vem aqui e pinta dois quadrados. Bom, imagine que cada um deles fez isso com todas as embarcações, distribuiu todas as embarcações possíveis. Após preenchido, nós temos esses dois mapas. Então, os dois distribuem as embarcações em sua rede quadriculada. Após isso, cada um terá que descobrir onde está a embarcação do outro. Então, vamos começar por Roberto. Vamos fingir que a Roberta falou assim, Ricardo, eu acho que você colocou é, uma embarcação na posição 3F. Então, o que o Ricardo faz? Ele vem aqui na posição 3F, então, 3F, e fala para a Roberta, Roberta, não tem nenhuma embarcação nesse ponto. Ele vem e marca aqui que a Roberta já fez essa tentativa. Então, é a vez, agora, do Ricardo. O Ricardo fala, olha, Roberta, eu acho que tem uma embarcação na posição 7D. Então, a Roberta vem aqui na posição 7D e assinala. Sim, Ricardo, você acertou uma embarcação. Como o Ricardo acertou a embarcação, ele pode então fazer um novo palpite. E o Ricardo dessa vez fala: Se deu certo na posição 7D, então eu vou tentar agora na 8D. Então a Roberta vem aqui na posição 8D, assinala e fala para o Ricardo: Sim, Ricardo, você está correto. Você acertou a embarcação. Como ele acertou, o Ricardo pode fazer um novo palpite. Então ele fala a posição 8C. Então Roberta vem aqui na posição 8C. Informa a Ricardo que ele acertou a água. Como o Ricardo errou o palpite, agora é a vez de Roberta. E Roberta dessa vez fala: Eu quero a posição 10F. Então o Ricardo vem aqui na posição 10F. E fala para a Roberta, Roberta, você acertou a embarcação. A Roberta agora pode tentar mais uma vez. Então ela fala: Bom, agora eu quero a posição 10E. E o Ricardo vem na posição 10E e fala para a Roberta: Roberta, você acertou a água. E assim as rodadas vão acontecendo. Note que a coordenada cartesiana é sempre indicada por um par, por um valor que está na abscissa e um valor que está na ordenada. Então, nós temos aqui um par 9e. Nós temos aqui, nesse ponto, um outro par. Nós temos o par 3f. Nós temos aqui outro par. 10f. Veja que o plano cartesiano é muito útil para indicar localizações em um determinado espaço. Basta a gente colocar duas retas perpendiculares, sendo elas uma na horizontal e outra na vertical. O eixo x e eixo y, abscissa e ordenada. deixe eu assinalar aqui esses dois eixos. Note que eu coloquei o eixo x Primeiro, e depois o eixo y. Agora, eu te faço uma pergunta. Eu poderia alterar a ordem do eixo x e do eixo y? Isso impediria que eu encontrasse a localização? A resposta é que sim, faz diferença. Se o jogador está usando como orientação o par x, y, então, o primeiro valor que é colocado aqui, a primeira indicação, ele vai olhar no eixo horizontal e a segunda, ele vai olhar no eixo vertical. Agora, se o jogador está se orientando ao contrário, pelo y, x, o que, é que aconteceria? Ele indicaria primeiro a posição do eixo y e, em segundo lugar, a posição do eixo x. Isso geraria problemas na comunicação entre os dois jogadores. Então, por convenção, usa-se o par ordenado x, y. A gente sempre fala a posição x para depois falar a posição y. Assim, nós não temos problemas na comunicação. Inverter a ordem faz toda a diferença. Imagine a seguinte situação. Ao invés de usar letras, se eu colocasse aqui números, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Utilizando apenas números, ficaria bem complicado se não adotássemos como critério apenas uma forma de ordenar o eixo x e o eixo y. Vamos pegar um ponto para exemplificar. Imagine que eu peguei aqui o ponto 6, 5, tudo bem? Então, esse ponto aqui. Se a pessoa indica o eixo x primeiro, então é 6, seria esse 6 aqui, e depois o eixo y, seria o 5 aqui. Se o outro jogador está adotando a ordem inversa, o que, é que ele poderia compreender? Que no eixo y, seria a posição 6. Então, seria aqui, ao passo que no eixo x seria 5. Então, o jogador faria uma indicação dessa localização, e não dessa que o primeiro jogador havia afirmado. Por convenção, utilizamos apenas essa ordem. Isso é tudo. Até o próximo vídeo.